Boa tarde a todos e a todas, amigos e amigas da rede social. É, depois de um certo tempo ausente, em vídeo, ao vivo, na rede social, voltei para dizer que no sertão, né, como delega das sete cidades, é, está tudo bastante tranquilo. Aqui a acolá tem um, um assassinato, um, em razão de que poucos, mas são sete cidades, é razão de que é impossível, né? Você estar, policista, dentro de uma casa ou em algum sítio no território da zona rural e, tem, e chegar antes de um bêbado, amigos, puxar uma facada com a outra, ou seja, motivo torpe, motivo fútil, mas no geral a, a população é, diminui muito a quantidade de registro de espancamento né, de mulheres, de brigas, de bares, né, de, de furto, de estelonatário. É uma cidade, as cidades são extremamente tranquilas, em razão de que nós estamos também no um período, vamos dizer assim, do inverno, né, do sertão, e quando chove as pessoas ficam muito ocupadas nos seus, nos seus sítios, nos seus terrenos, plantando, essa que é a vida do agricultor né, paraibano, nordestino. Então, quando se tem chuva, quando se tem época de inverno, a violência é reduzida de forma drástica e muito interessante e dá menos trabalho à polícia. Então, em relação a... depois né, dos os acontecimentos que ocorreram lá. Porque o que me chama muita atenção para falar com vocês agora... ...e que está, na verdade, é, como diz o, né, o, o Matuto lá do interior, está de mal a pior, igual o canto da perua. É impressionante. É um, ele... Ele, de respeito aos seus próprios auxiliares, os ministros, esse ministro da educação é o exemplo, coitado do, do colombiano, naturalizado brasileiro, ele, ele simplesmente demite, passa por cima do, das decisões do ministro e o ministro tenta agradá-lo, desde aquela época da imposição, quando ele tentou que as crianças fossem obrigadas no sol, a cantar o nacional, a gente a bandeira e, e inclusive filmar, né, as crianças e a sociedade repudiou e ele voltou atrás. Enfim, desastre da visita do, do, do é, de Bolsonaro ao, ao presidente Trump nos Estados Unidos. Outro desastre no Chile. E não vai ao debate, né, que ia acontecer na Marquise, na Marquise, na universidade. No, em São Paulo, com medo do dessas críticas, e no âmbito do Congresso Nacional, há essa desa, desavença com o presidente da, da Câmara, o Maia, e cada vez mais, cada dia mais, ele provoca né, a classe política, ele foi 30 anos deputado, diz que é a nova política, mas é uma nova política, vamos dizer assim, do vazio, do como disseram, um deserto de ideias, os quais não, não representa nada. Porque na política, a política não é feita para bonzinho nem maus. né? A política, as pessoas agem de acordo com seus interesses. Se for assim, nós só elegerimos santos, né? tipo Irmã Dulce, Frei Damião, né? pessoas santas para nos governar. Mas a política não, não é dessa forma. Tanto a política dos dos ideológicos de esquerda como a política da direita. A gente sabe que a política é um jogo né, de interesse da sociedade e as pessoas têm suas posições de acordo com seus interesses. Mas é impressionante como já se tem vários debates né, para substituir o atual governo, onde o general Mourão, abertamente, né, antes de ontem, reuniu com... 600 empresários na sede da Fiesp, né, na Avenida Paulista, a maior concentração de riqueza, o maior PIB do, da América Latina, se reuniu lá com esses empresários, e eles estão abertamente, né, já discutindo o impeachment, né, o afastamento do, do presidente, que ele é, sem sombra de dúvida, um translocado, locado, onde ele continua a desgovernar por, pela, pelo tweet, né? não age, a reforma da Previdência, que é a bandeira principal deles, que vai sacrificar os trabalhadores, né, principalmente os velhinhos, doentes, né, os trabalhadores rurais deste país, onde o sofrimento vai ser muito grande, né, porque essa ideia de capitalização, da previdência, não funcionou em, em canto nenhum, porque dinheiro, você sabe muito bem que dinheiro em banco, de, de, quando o pobre coloca o dinheiro em banco, é só mesmo sacrifício, mas não tem retorno, os banqueiros não vão não vai é, investir, o governo não vai investir nisso. o um exemplo disso é as previdências sociais, onde as previdências municipais tentam organizar a previdência municipal e não conseguem, porque o dinheiro não é aplicado, o dinheiro não rende, e no final o dinheiro é desviado, no final o dinheiro é pouco, e as previdências municipais, na sua grande maioria, né, onde os municípios adotaram, estão defasados, estão em débito, e não funciona, não funciona porque a capitalização de, de, de previdência é uma balela que não funcionou em canto nenhum. No Chile, né, a pobreza aumentou no meio dos velhinhos, para você ter uma ideia, hoje o Chile é o maior, o maior país que comete suicídio de, de, de idosos do planeta, em primeiro lugar, em termos proporcionais, é claro. E lá, depois da Previdência, foi implantada esse mesmo pacote que está sendo querendo ser implantado na Câmara, a Câmara está resistindo, apesar de serem consideradas a velha política, mas ela está resistindo sim em defesa, dos velhinhos em defesa dos aposentados. E a confusão está muito grande, porque o presidente não tem maioria na Câmara, ainda continua governando como se tivesse no palanque. Né? A bancada dele, o PSL a maioria foram deputados eleitos. A base é a rede social de, de jovens que agora viraram militantes de direita, porque nós sabíamos que depois dessa né, dessa ascensão do PT no poder, né? Que o PT, claro, que nunca foi revolução, nunca foi comunista, nunca foi socialista. É apenas uma pequena burguesia que tem algumas ideias de vamos dizer assim de apelo social no sentido de distribuição de renda, no sentido de nossa cidade mais justa. Mas todos sabem que o governo de Lula foi um governo próspero, foi ajudado lógico no futuro internacional, mas que na verdade era um governo sim capitalista, né? Os caos, os banqueiros, os empresários ganhavam muito dinheiro e, e governava com muito aquele e com muita inteligência, né? Faz falta mesmo nesse instante é, de um governo como o de Lula, que foi um governo que escutava todo mundo, que tinha paciência, que tinha equilíbrio. E que o país só teve mesmo, é, vamos dizer assim, sucesso até mesmo em nível internacional. Mas não vamos falar do passado, vamos falar do presente. Né? O que importa hoje é o governo que nós temos. esse governo aí, o qual eu não votei mais. A Maurícia votou, elegeu. E ele está fazendo aí né, um, um papel ridículo. Né? Não governa, fica brigando com o Congresso Nacional, dizendo que é nova política, mas nova política em cima de quê? em cima do nada, né? Com ideologia ultrapassada, né? Agora, domingo, ele quer comemorar que, na verdade, foi primeiro dia abril, né, na segunda-feira, mas no dia 31, ele, ele quer comemorar a escola isso. A reventura, entre aspas, que foi a Revolução de 64, que para os historiadores foi um estado mobilitar. Os quais não melhorou nada da vida de ninguém, né? Porque, muito contrário, né? O governo militar piorou a situação de todo mundo. Ele muito bem, eu era muito jovem, menino, na década de 80, né? ainda no final do governo é, militar de, de Cibirito. As pessoas pobres né, do interior, da Paraíba, do Peru, invadiam supermercados, saqueavam feiras, porque a fome era muito grande. A miséria é muito grande né? e, e esse pessoal jovem não sabe o que é miséria, não sabe o que é ditadura. Porque na ditadura não, você não tem a liberdade de se expressar, não tem a liberdade de debater os problemas sociais, tem a liberdade de criticar e, e grupos né, de empresários né, que só favorecem esses grandes grupos de empresários que, aspas, né, que querem explorar a população principalmente das multas nacionais, esse é o regime né, do fascismo. Então, o regime do fascismo é, não tem nada a ver com a democracia. Agora, estou preparando para golpear né, o atual presidente. Sou contra a golpe. Sou contra a golpe, sou contra, eu fui, fui, ideologicamente sou contra a golpe de, de qualquer tipo. Em 1964, os militares tomaram o poder. E nós sofremos muito mais de 20 anos. Né? É muito bem minha família. Foi perseguida, e, e muitos amigos foram perseguidos. E eu vivenciei, né? Eu ajudei na luta estudantil, por fim, a ditadura e as atrocidades, as coisas absurdas que eles fizeram contra a população foram um vícios. E agora eles estão tramando, né? O poder cheio de generais, cheio de coronéis, estão tramando a queda né? de Bolsonaro. Então, sinceramente, é claro que o afastamento de Bolsonaro, neste momento, né, não vai, vamos dizer assim, é, dar uma sequência pior do que já está, mas esse golpe aí que estão preparando aí com o, com o Mourão é terrível. É terrível, é terrível. E, e, e o pior é que o atual presidente não ajuda, né? Não faz um pronunciamento a favor da democracia. E é só a favor de ditadura, só de besterol. Coisas do passado. Os militares passaram, fizeram 28 intervenções no Rio de Janeiro. Passaram anos no Rio de Janeiro. Resolveu alguma coisa a violência urbana que mata 60 mil pessoas por ano no Brasil. Essa guerra verdadeira da América Latina. Não resolveu. Então, os militares... O mundo é outro não tem essa mais. Em 1964 era a Guerra Fria, né? Comunismo e socialismo. Hoje não. Os que manda no mundo hoje é a China, né? China entre aspas comunista, capitalista, tomando conta de tudo, de tudo, né? Se tirar China comunista entre aspas, o Brasil vai à falência. Os Estados Unidos Entra em crise se a China deixar de investir nos Estados Unidos, gente. Pelo amor de Deus, aí né, prevalece aí a ignorância, né, a falta de conhecimento, um besteirol gigantesco né, de pessoas que não leram a história e fica dizendo é a esquerda, é a direita. Não sabe nem o que é a esquerda, não sabe nem o que é a direita. Então está na hora de a gente alertar a, a sociedade de que o governo de Bolsonaro é ruim, Agora, pior sem ele, porque a ascensão de, do general Mourão vai ser terrível, porque mesmo com essa loucura de Bolsonaro, a possibilidade dele aceitar, inclusive, mudanças na Previdência para diminuir né, o sofrimento da população, porque o sistema capitalista quer de todo jeito se, a, vamos dizer assim, se apropriar do dinheiro do povo a Previdência é um patrimônio nosso, mas eles querem mesmo implantar esse projeto e o governo de Bolsonaro ele vai aceitar né, as mudanças na Câmara. Agora, se esse general Mourão sumir, vai ser uma desgraça. Enquanto a segurança pública, está havendo aí um pacote anticrime de, de Moro. Moro, na verdade, só quer mesmo fazer o nome dele na sua história. tá totalmente por fora da política, né? não quer debate de política, só quer mesmo fazer o seu pacote anti-crime, que foi copiado pelo, pelo ex-ministro hoje do Supremo, o Alexandre Moraes. E ele quer montar, implantar essa, essa, esse pacote anti-crime baseado em aumento de penas, né? como se as nossas penitenciárias fossem <risos> invioláveis. Né? Há pouco tempo, Biramar tomava conta do de todo o tráfico do Rio de Janeiro e de São Paulo, dentro da, de uma penitenciária máxima. Enfim, as punições, né? a lei da execução penal vai ser arrochada, não vai resolver o problema da violência no país, não vai. Né? Não, do ponto de vista da, da estrutura da polícia, tem nada, não há unificação da polícia, não há, é, vamos dizer assim, melhoria dos armamentos, dos equipamentos, dos salários, etc. Tudo isso foi balela, né? O governo atual teve como base principal de apoio os evangélicos, né? De todas as matizes, principalmente na periferia, das grandes cidades, e os militares, né? E a, e a polícia civil e a polícia militar que foram... Verdadeiros cabos eleitorais dele. E a decepção é muito grande, porque já se completa 100 dias, não tem um pacote, nada para resolver o problema da segurança, só uma balela. Realmente, o governo hoje é um deserto de ideias, né? não tem proposta para nada, mas tem coisas que vêm para piorar. Para piorar, porque o Centrão né, reuniu os partidos de direita que votaram em Bolsonaro já estão rompendo com ele, porque ele disse que é a nova política. Ora, negociação, eu acredito, por exemplo, se eu fosse um deputado federal, vou de esquerda ou de direita, aí eu tenho vários amigos com religião capazes, com condições de assumir um cargo, eu não ia indicar, eu não ia pedir para ele roubar nem fazer safadeza, não, fazer transparência. Mas é normal a negociação de cargos, mas do ponto de vista republicano, né ou seja, no compromisso de não roubar, de não se apropriar do horário público. Aí o Bolsonaro indica cada figura. Essa ministra dos Direitos Humanos, ela veio mesmo só para desmoralizar o direito internacional. Né? A imagem do Brasil está lá embaixo, em todos os lugares, não tem como. Ninguém leva a sério. É uma brincadeira que nós estamos vivendo hoje. O Brasil está numa situação muito difícil. Eu acredito que, do ponto de vista histórico, a gente está vivendo a maior crise política mesmo, né? Porque tem uma população de 56 milhões que votou nesse presidente e está perplexa. Né? Uma parte está perplexa, outra parte ainda está radicalizando, a gente está no caminho certo, porque né, acredita em milagres. Pelo amor de Deus... É inconcebível né? um presidente da república com essa postura, com essa loucura. É, bota os filhos dele para dizer besteira nas redes sociais. A população foi enganada mesmo, né? através de fake news, de, de mentira, de intrigas e de né, e de esconder de promessas que não foram cumpridas e não serão cumpridas, porque o governo de Bolsonaro não tem maioria no Congresso. Os generais estão lá tentando controlá-los para ele tentar ter uma postura de presidente. E ele é aquele capitão mesmo, né, que foi expulso do Exército, que jogou bomba, que, que fez extrapolia que batia na cara da... da, da, da dos deputados, da deputada que, que trocava fã, cuspe, cuspe, cuspe no, no, no, na Câmara dos Deputados com, com os malucos que apareciam lá, igual a ele. Então, a gente está diante, realmente, meus amigos, e minhas amigas da rede social, é, de, uma, de uma crise profunda mesmo, né? No comando da nação. É, o que é, é lamentável. Eu só espero que não tenha é, uma saída... Pior do que a gente está vislumbrando, né? que é um golpe de Estado né? com os militares, que é um impeachment, que é ele declarar insano e, e, e se afastar, como o Jânio Esquadro fez, né? em 64, quando ele, em 63, quando ele era o presidente disse que forças ocultas é, queriam poder e ele não podia mais ficar no poder e, e, e renunciou, né? Porque o que está acontecendo é isso. Né? Há, há uma orquestração muito grande contra o, o presidente eleito, de forma democrática, mas é que ele não está ajudando, né? Como é que o cara elege, eleito por 56 milhões de votos, pela força da democracia, derrubando velhos caciques do PSDB, né? E aí, Passando por cima dos 46 milhões de votos que a data teve. Né, teve maioria pela democracia. Agora, a véspera né, de, um, de uma efemeridade, de, um, de uma comemoração de 64, pelo amor de Deus, gente, 55, há 55 anos atrás não tinha internet, não tinha celular, não tinha computadores. O mundo era globalizado. Né, as pessoas não tinha acesso a nada, a educação, ao conhecimento. 64, pelo amor de Deus. Não tem o menor sentido comparar hoje e ficar dizendo que ali naquela época era bom. Naquela época era bom, como na época do meu avô, do meu, do meu pai quando era jovem. Né? Tinha menos violência, né? o mundo mudou. Né? O mundo mudou, a, a, a sociedade mudou. É, e na década de 60 nós éramos 3 bilhões, menos de 3 bilhões de pessoas no planeta. Hoje nós estamos com 7, 7 bilhões de pessoas no planeta. Né? As condições do meio ambiente modificaram, o planeta modificou, as pessoas modificaram, a cultura modificaram, a sociedade modificou, a família modificou, os conceitos se modificaram, e as pessoas ficam aí pregando o obscurantismo, né, a escuridão, a ignorância, desprezando né, o conhecimento, a ciência, a política. Isso é inconcebível. Então, esse governo é um governo que está, com seus dias contados, o que se vislumbra. Não sei se teve é uma virada aí, né, uma virada de mentalidade, que eu, eu, eu acho muito difícil. Como é que o cara vai, mais de 30 anos de, na política, vai mudar. Então, ele faz um discurso... Né, um discurso de nova política, entre aspas, com a mesma prática, com a mesma loucura, né, uma, uma loucura completa. Né? Bota um ministro da Educação, um cara que não sabe nem o que é Fundeb, nada, nada, nada, nada, e é uma loucura completa, gente. Loucura completa. Esse ministro das Relações Exteriores, esse cara é um louco, um despreparado. Né? E botaram lá um ministro e que nem embaixador foi, em, em canto nenhum e se foi, foi uma coisa bem secundária sem carreira na grande escola do Itamaraty né igual do ministro das Relações ele só para dizer besteira né é tá uma maravilha para Bolsonaro ele está no governo bom demais faz estrapulia não quer não quer saber de nada está se achando que tá é o presidente dos Estados Unidos né Os Estados Unidos é outra sociedade né uma é sociedade em que Reino é o dinheiro, reino é o capitalismo. As instituições, as instituições funcionam independente de presidente. Aqui não, aqui é um presidencialismo de coalizão. Ou ele vai se unir com os partidos né, do central de direita, ou não governa. Não governa, não governa, não governa. Né? Ou ele ganha o placar no Congresso, não governa. Não é a oposição que vai derrubar ele, não. A oposição é plateia, né? A não ser se a sociedade realmente, a sociedade civil se mobilizar. Aí reverte. Essas mesmas forças, uma parte dessas mesmas forças que foram para as ruas, que vestiu a camisa da Seleção Brasileira CBF, a classe média, que vaiou né, a presidente Dilma, né? Na abertura da Copa do Mundo. E ela aguentou firme, num desaforo. Não foi como o Bolsonaro no carnaval, que todo carnaval chamava ele de ladrão, de mandar ele tomar naquele canto e ele revoltado colocou uma fita lá de um, de um pessoal lá e, e generalizou dizendo, tá aqui, é o carnaval do, do brasileiro, desmoralizando até mesmo amigos deles né, que gostam do carnaval, enfim... Então, a gente está diante de uma, de uma encruzilhada histórica, né? do ponto de vista político, uma crise, uma crise profunda, né? porque dá para perceber que o Bolsonaro não tem... O Janos Quadro era um intelectual, gente. Ele era louco, mas um intelectual. É um cara inteligente, capaz de, até mesmo de conversar, de articular, de, de tentar conversar alguma coisa, mas o Bolsonaro não. Toda palavra, homem não... Ele tem é, ele é, ele ele, para você ter uma ideia, é um presidente que é, ele é proibido de dar entrevista a jornalistas. Ele não dá entrevista a jornalistas. Não abre, não abre, é proibido, é proibido, ele proibiu a Folha São Paulo, ele proibiu a Globo, que também a Globo quer mandar né, em todos todo os governos, ele não está errado, mas ele proibiu a Folha, o Estadão, ele proibiu todos os veículos que são, nesse sentido, independentes de opiniões, né? Proibiu e não há entrevista aberta para jornalista, não há. É proibido entrevista aberta, porque ele não sabe responder e se ele abriu uma palavra, gente, é, é uma repercussão muito negativa, né? Para você ter uma ideia, hoje o, o dólar já subiu aos R$ 4,00. Uma crise profunda mesmo, crise política, né? Foi criado em 2016 com aquela onda né, que foi bem aqui arquitetado né alguns algumas teorias assim, conspiratórias né dizem que foi até a Cia né que mobilizou aquela aquele povo que foi para a rua em 2016 e como se fosse a primavera de da, das Arábias né então é, hoje essa primavera foi uma primavera feita na rede social ainda continua sendo né pessoas que você quer terminar os seus estudos de, de, de ginasial, médio, mas se acha um de direita, né? defende as ideias de direita e fica falando mal de esquerda. Nunca leram um, um artigo de Karl Marx ou nunca leram um, uma teoria econômica né? de Ricardo, de, de tantos outros, né? para conhecer a ciência. Então é isso, gente. O Brasil... É realmente está numa decadência política muito grande, né? né? Há um desrespeito muito grande. As pessoas agredem uns aos outros, né? Por nada. Na rede social, na... nos grupos do WhatsApp. Né? Não há respeito para ninguém. É uma decadência moral muito grande. Só queria mesmo que meu pai tivesse vivo para ele... Eu... Eu tenho conhecimento mais ainda dele. Ele ia dizer muitas coisas interessantes. Impressionante. Como essa geração está decepcionando seus pais. Né? Alguns não, né? Alguns só estão em silêncio para ver como é que fica, né? Mas, mas a sociedade não está mobilizada. A sociedade está numa letargia profunda os quais nós somos responsáveis, sim. Porque o governo nós elegemos os anteriores eles fizeram algo mas não fizeram mais poderiam ter feito mais ter feito a vamos dizer assim a... essa politização hoje que tem a classe média que que as forças retrógradas e reacionárias ganharam o que é impressionante uma parte da classe média gente né diz que é isso mesmo é bocha não tá no caminho certo e a gente percebe que é um desastre, né? Geral, geral, geral, geral. A sociedade realmente brasileira é uma sociedade conservadora, elitista. Né? A gente vê que o pobre não tem vez. Né? Um exemplo concreto disso aí foi, só simbolicamente, foi a, já que a gente vive de, vive de simbologia de frases, né? de efeitos, foi a prisão de Temer, né? que ele durou quatro dias na prisão de origem rica, né? Foi solto. Não isso foi diferente de Lula. Até bem, tendo de qualquer coisa. As pessoas que cometeram um crime tem que ser punido agora. Usar a política como a justiça, né? As prisões como política, né? O próprio Lava Jato hoje queria operar um dinheiro de 2 bilhões e... 2,5 bilhões de dólares, né? para fazer política, até mesmo visando, sei lá, uma, uma, a eleição de um juiz, a eleição de um, de um procurador. Até ontem vocês sabem, né, que os promotores podiam até ser candidatos, hoje não podem. Então é uma sociedade civil, onde tem hoje castas, né, castas sociais, de gerando muito dinheiro, e a grande maioria da população que produz que a terra que trabalha em serviços a juventude hoje é submissa a, a um desemprego né a contratos de flexibilização sem carteira assinada e aceitando mesmo o um regime de escravidão e hoje gente a perspectiva não é boa para o brasil não é boa para o brasil essas reformas podem melhorar um pouco porque o sistema capitalista vai fluir, né? naturalmente, o mercado, mas demorou um ano, dois anos para voltar novamente a essa tristeza. Mas nem isso eles estão conseguindo, né? Dessas reformas de economizar dinheiro para segurar dois anos, aí, três anos de, de, de melhoria né? no mercado, para depois voltar com a mesma crise, né? É o, a crise cíclica do capitalismo, né? Quem estudou sabe disso. Então é isso, gente. Vamos aguardar os acontecimentos, Tomara que Deus nos proteja e ainda continue brasileiro. né Porque eu acho que a impressão é que até Deus desistiu do Brasil. Já que dizem que Deus é brasileiro. Mas espero que não. Então, boa tarde para vocês e até outra oportunidade. Um abraço para todos e para todas.